olá meu nome é Luiz cândido eutise bem-vindo ao canal a verdade sobre disfunção erétil nesse vídeo você vai entender a importância dos vasodilatadores para ter boas ereções e no final eu vou listar 10 alimentos naturais que aumentam sua vasodilatação fazendo com que o sangue chegue mais rápido ao pênis proporcionando ereções firmes e prolongadas e o último alimento é meu preferido, pois é barato fácil de fazer e posso afirmar que seus efeitos são ótimos para aumentar suas ereções. Mas antes eu quero te pedir para curtir, comentar, compartilhar. Além de ativar o sininho das notificações. Assim quando sair um novo vídeo com dicas e sacadas para aumentar suas ereções e turbinar seus relacionamentos, você será o primeiro a saber. Depois de conhecer esses 10 alimentos, eu espero que entenda o poder dos vasodilatadores para suas ereções. Mas eu tenho que te dizer que isso não é tudo. Existem outros fatores importantes para aumentar suas ereções. Mas assista a esse vídeo primeiro depois clica no link da descrição que leva para outro vídeo onde é mostrado um novo e revolucionário método que revela como aumentar suas ereções sem cirurgias sem medicamentos ou suplementos químicos tornando seus relacionamentos amorosos felizes e satisfatórios com ereções firmes e prolongadas clica no link da descrição e veja o vídeo mas antes conheça os benefícios desses 10 vasodilatadores todos sabemos que a irrigação de sangue no pênis é essencial para uma ereção firme e satisfatória a impotência sexual não é uma doença deteriorativa que faz com que o pênis não funcione mais na verdade a causa da disfunção em sua maioria é apenas fruto de placas que impedem a circulação correta do sangue no pênis de resto o seu pênis continua funcionando como sempre veja as imagens de uma artéria limpa e outra estreitada por placas na outra imagem você tem uma visão do pênis por dentro e como os corpos cavernosos se enchem de sangue para que seu pênis fique ereto. O ideal é limpar essas placas, com suplementos naturais, ou através de ingestão de alimentos e ervas vasodilatadoras. Não apenas para quem já sofre do problema, mas para todos os homens acima de 35 anos quando começam a desenvolver as placas de obstrução das veias no pênis. Uma das melhores maneiras de obter o desempenho sexual desejado é fazendo o uso de vasodilatadores naturais. Esses alimentos que verá abaixo conseguem dilatar a parede dos vasos sanguíneos, fazendo com que aumente o fluxo de sangue na região do pênis, aumentando a possibilidade de se obter uma ereção firme e satisfatória. A vasodilatação pode ser definida como uma expansão dos vasos sanguíneos. A ereção se mantém de forma mais rígida, contribuindo para uma relação sexual agradável. Com um grande volume de sangue circulando na região do pênis, ele conseguirá manter a ereção por mais tempo e com mais rigidez, diminuindo os riscos de fadiga ou relaxamento. Algo que nem todas as pessoas sabem, é que é possível obter efeitos que promovem a dilatação dos vasos sanguíneos naturalmente, sem o uso de suplementos químicos. E para isso, vamos listar 10 alimentos e ervas vasodilatadoras. 1. Alho. Além de ser um excelente anti-inflamatório natural, o alho pode ser um dos melhores alimentos vasodilatadores, e também melhora os níveis de colesterol. 2. Espinafre. O espinafre é uma excelente fonte de nitratos compostos que também atuam como precursores do óxido nítrico, depois de ingerido. Essa conversão é utilizada pelo corpo para expandir e relaxar as paredes dos vasos sanguíneos, aumentando o fluxo de sangue para os tecidos do pênis. 3. Beterraba. É um dos melhores alimentos vasodilatadores para você incluir na sua dieta, pois além de nutritiva é barata e de fácil utilização. A raiz avermelhada é fonte de nitratos e citrulina, um aminoácido necessário para a síntese de arginina, outro aminoácido que é precursor do óxido nítrico. Utilize de preferência o suco da beterraba. 4. Chocolate amargo. Os chocolates com teor de cacau acima de 70% são uma ótima fonte de flavonoides, compostos químicos que também são necessários para a produção de óxido nítrico. Os flavonoides encontrados no cacau favorecem a atuação da óxido nítrico sintetase, uma enzima que atua favorecendo a vasodilatação. 5- Guaranã Esta é uma substância muito importante e necessária para engrossar as veias e aumentar o fluxo no pênis. Este ingrediente natural transforma as veias fininhas em largas autoestradas para levarem mais sangue até o seu pênis. O seu tecido cavernoso passa a estar mais estimulado e reforçado. 6- Marapuama a planta conhecida como viagra natural um dos usos medicinais da marapuama é para o estímulo sexual altamente indicada para o tratamento de impotência sexual também conhecida como disfunção erétil trata a ejaculação precoce infertilidade masculina falta de libido e seus efeitos de curto prazo incluem o aumento do fluxo sanguíneo na região pélvica 7 peixes eles possuem niacina conhecida como vitamina b3 a niacina dilata a parede dos vasos e estimula o fluxo sanguíneo. Os alimentos com maior concentração de niacina incluem o atum e salmão. 8. Aves. Frango e peru, também são fontes de niacina. 9. Abacate, melhora a saúde cardiovascular, controla colesterol. Também possui niacina. Tem poder anti-inflamatório. Agora vou mostrar a minha receita preferida top 10. 10. Melancia, saborosa e refrescante é sem dúvida meu vasodilatador preferido. É também um dos alimentos vasodilatadores mais práticos e fáceis de serem consumidos. Pode ser em pedaços ou em suco. A melancia pode entrar no seu cardápio diário como fonte de citrulina, ou aminoácido que é convertido em arginina e eleva indiretamente os níveis de óxido nítrico na circulação, contribuindo efetivamente para a vasodilatação. Outros benefícios da melancia é diurética ajuda a regular a pressão arterial além de ser fonte de vitamina c beta caroteno e licopeno antioxidantes que auxiliam no combate aos radicais livres que são gerados no dia a dia depois de conhecer as propriedades desses 10 alimentos eu espero que tenha entendido o poder dos vasodilatadores para suas ereções mas eu tenho que te dizer que isso não é tudo existem outros fatores importantes para aumentar suas ereções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 Assim quando sair um novo vídeo com dicas e sacadas para combater impotência você será o primeiro a saber. Obrigado por ter ficado até aqui. E nos falamos em um próximo vídeo.